No ar, mais um programa Áudio Brasil. E hoje, motoboy, profissão perigo. Glamorosa, a festa. A Ana Castela se apresenta na região. E também conheçam o Bazar de Verão. E retomando os eventos de 2023, o Esporte Clube Barbarense traz a festa a glamurosa. Thank you. Saudade aberta, com o saudade Quando o a na palavra que me acerta e deixa minha raiva certa, Seja, me. Dessa, me, meu fogo. Me. Me. Ah, tá Vem é, que me vai. me vai We're <laughs> Segura assim, vem Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Um ou duas bocas E pode estar tá fazendo o mesmo Com a é de alguém do mesmo jeito Moda e sustentabilidade Juliana Freitas nos convida Pra conhecer Bazar de Verão Né, que vende peças novas e, e o desapego delas, né? Porque são peças de marcas, de, de, de qualidade, com a Dani também, com a Juliana Freitas, com a Patrícia Nicoletti. E a gente teve a ideia de fazer um bazar sustentável, né? Com peças novas e usadas, porque hoje em dia é o que tá na moda, né? É, re, é, reutilizar, apesar das pessoas terem um pouco de preconceito ainda, ainda é muito legal. Eu acho um, bem... Bem legal pro, pro, pro mundo, pra tudo, né? Correto. E sem contar que economicamente ele facilita bastante, Sim. né? A gente... Hoje tá tudo muito difícil, muito, não é mesmo? Muito difícil. E são peças de qualidade, com preço bom. E eu acho que tudo que, que agrega essa... É, melhorar o mundo, tudo, né? Acho que é legal, né? E Bacana. tem peças muito legais. São peças, que, é, são peças que você não encontra hoje e às vezes... Super estilosa, com estampas bem legais. Peças exclusivas, exclusivas né? Exclusivas, isso mesmo. E mulher que gosta de trocar de roupa o tempo inteiro, sim. tá sempre tirando foto, é muito interessante sim. ter aquela variação de roupa, sim, né? Sim, sim. As mulheres gostam, né? Correto. De estar tá diferente, né? Isso. E a loja vai até quando esse projeto? Sim. Então, vai até o final do mês. Até. E pela primeira vez se apresentando na região, a boiadeira Ana Castela no Chapéu Brasil em Sumaré e também teve a apresentação de outros artistas regionais. A primeira vez aqui no Chapéu Brasil abrindo o show da Ana Castelli. E você atende todos os públicos, ou público-alvo, você tem o mais, público mais jovem ou todos os públicos? O repertório nosso é para todos os públicos. Né? A gente tem a música sertaneja universitário, né? tem os modão também. Né? Então a gente tem é, três repertórios né? que atende todos os públicos do sertanejo. I'm E velocidade, responsabilidade. Eles arriscam suas vidas para cumprirem seus deveres. São eles, os anjos que vivem sobre duas rodas, os motoboys. E eles relatam seu dia-a-dia -dia e suas lutas diárias. Ô Jonathan, há quanto tempo você está no ramo de motoboy? Três anos É muito arriscado a vida de motoboy? É, é um pouco arriscado, em dificuldade, não é fácil não Dia de chuva é pior ainda? Pior ainda, aí vem só vamos... Como é que é o dia a dia de vocês, os motoboys? Ah, o dia a dia é nosso, né? eu, acordo cedo, 5 horas da manhã, tomo um café, pratico meu, meu esporte, meu atletismo, aí vou embora, tomo banho, venho pra cá, 9 horas, Trabalha até 12 e 30 o menino entra às 10 horas vai até as 12h30. o dia dia é nosso é esse, essa rotina. Aí tem uns que trabalham à noite, eu não, né? Eu, às vezes eu vou na 9 h 9, mas que nem o Núcleo trabalha na restaurante h 30 trabalha à noite também, a rotina de é essa. E o Auge Brasil fica por aqui. Você tem algo interessante para nos mostrar e gostaria? que estivesse aqui no nosso programa, entre em contato conosco ou com a nossa produção. Até mais!